Olá, olá, querido coração! É com muita alegria que iniciamos o vídeo de hoje e sempre que estamos juntos aprendemos muitas coisas, não é mesmo? Então hoje vamos falar na chamada diária do tubo de luz. Sejam muito bem-vindos ao canal. Eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora, e para o seu coração e por que usar o tubo de luz atualmente identificamos muitas coisas através de nossas reflexões e percebemos que o nosso campo de força requer um reforço diário de limpeza purificação e conectividade divina somos um ser energético tendo uma experiência humana através do nosso corpo físico que é feito de energia vibratória e é essencial proteger esse campo de força o seu campo de energia, o seu corpo energético, que por si só cria o seu corpo físico. E a partir de frequências mais baixas, ataques energéticos da consciência coletiva, manipulação psíquica e uma série de frequências mais baixas, podem potencialmente ser potencializadas e perigosas. E é possível interferir e proteger o seu próprio campo, e invocar esse tubo de luz de fogo branco, chamando ao seu redor a sua presença do Eu Sou, para guiar, proteger, mantê-lo livre de danos e focado em seu plano divino. É hora de viver novamente como seres divinos de luz. Então, esteja no seu tubo de luz, que deve ser chamado diariamente para ativar completamente. E seja a luz do mundo. E você pode perguntar, então, como usar esse tubo de luz? E aqui está o seu maior segredo. Visualize uma luz branca em torno de seus quatro corpos inferiores. Chame o tubo de luz três, nove ou trinta e três vezes. Depois de memorizada, você poderá fazer essa ligação a qualquer momento e em qualquer lugar. E é importante chamar seu tubo de luz pela manhã ao iniciar o seu dia e reforçar essa ajuda várias vezes durante o dia. Por exemplo, se você estiver prestes a entrar em uma área ou situação densa, considere fazer a ligação silenciosamente ou em voz baixa. O ideal para o tubo de chama de luz é você conseguir administrar nove repetições três vezes ao dia. Isso significa três séries de nove repetições para cada série. E isso criará um momento poderoso em torno de seus quatro corpos inferiores. E você poderá sentir a luz de Deus que nunca falha, surgindo através do seu ser. Mentalizando as seguintes afirmações, você pode escutar esse vídeo-áudio por 33 dias ou sempre que sentir necessidade. Respire fundo. Isso. O poderoso eu sou verdadeiro. Eu, dentro de alfa e ômega, desce do céu. Entra no meu ser, no meu campo áurico, com o um escudo oval branco brilhante e poderoso. Em meu campo a chama fogo violeta, libertando a chama do poder do raio, transmutando todos os resíduos da criação humana, libertando a minha alma de toda a falsa separação. Eu sou agora com a minha fonte e eu sou, mesclando-me com toda a força poderosa, Conectando-me a todos os seres em espécie, amando a unidade com toda a humanidade. Tubo de luz, fortaleça, meu ser, chama violeta, brilhando, cantando. Proteja, defenda e levante minha alma. Poderoso eu sou presença, eu sou, tenho proteção. Que assim seja.